Eu, eu vejo o futuro que a gente fique mais independente, que a gente receba mais condições de caminhar sozinho, de crescer, que a gente possa trazer para essas crianças, para a juventude, né, algo de mais concreto, algo de mais... É, que dê mais resultados para o futuro, que, porque a gente trabalha com educação, a gente fica vendo né, nossos... Futurinho ali na, na escola, né? Então a gente quer passar para eles assim uma estrutura de segurança, de independência, de maturidade.